Prepare-se para o desafio yes, Comandos Hard Mod. Se você yes, perdeu os sir. vídeos anteriores é só conferir a playlist correspondente. Yes. E se não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações. É de graça, amigo. Este é o primeiro vídeo de 2019. Esperamos que esse ano seja ainda melhor. Lembrando que essas missões foram feitas pensando que você já zerou o jogo e sabe o que tem que fazer. Uma curiosidade é que na versão beta desse jogo essa seria a missão número 18, ou seja, era lá pro final, por isso que ela é tão difícil, ela foi pensada como uma das últimas missões. Em breve estarei lançando vídeos com a solução dos problemas. Esse jogo dá suporte para multiplayer, então se você quiser jogar com um amigo, também é possível. Se você fizer o vídeo, mande o um link para para poder assistir. Se você, se você quiser jogar uma partida comigo, entre em contato. Acesse o nosso servidor do Discord. Link na descrição do vídeo. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui.